Oi, então quer dizer que santo de casa não faz milagre, né? Ué, nem sempre. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Dia desses, o pessoal de uma televisão local me procurou e esteve aqui em casa fazendo uma reportagem. O interesse deles era voltado à sustentabilidade e à questão da água. A Luciana Mohallen me entrevistou. Vamos dar uma olhadinha? Você já parou para pensar onde vai parar a água que você usa? A descarga do banheiro, a água para lavar a louça, a água é um bem finito. E é isso que o Cidade em Pauta vai verificar em uma chácara aqui em Piranguinho, onde a água é tratada como um bem muito valioso. O Evandro é biólogo e planejou toda a chácara gaia para que funcione da melhor maneira possível. O Evandro, todo o lixo que é produzido aqui na gaia, a maior parte fica aqui na gaia? Aí a gente vai separar os úmidos dos secos. Sim. Úmido é o, o que sobra da cozinha. Então, da cozinha vai ser compostado, vira o composto, o composto vai para o pé da planta. O restante, embalagens e os secos, né? Sim. A gente separa as coisas todas e uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês eu levo até o barracão da prefeitura para fazer a, a coleta seletiva. Então, de lixo, lixo mesmo que a gente produz e que vai para aterro, é um pacotinho com papel higiênico, Nossa. né? Nossa! Que esse aí a gente não, não dá conta, né? Então vamos lá ver como é que funciona o sistema? Explica pra gente então, Evandro, como é que funciona a compostagem. É como a gente fazia antigamente, jogava pela, pela janela da cozinha, a galinha comia, aqui não tem galinha, mas dentro do tamborzinho aqui vai acontecer a compostagem, de quando em quando o, o tambor tem um fundo falso, eu levanto o tambor embaixo está pronto já o, o adubo. Precisa ser tão grande assim, Ivana? Não, não precisa. É o que eu tinha disponível, que era estambor. Pode ser uma caixa menor, pode ser um, uma caixinha, um balde, um balde velho, é, qualquer coisa. Ou se tiver um terreno maior, pode fazer um, um buraquinho no terreno, vai jogando essas coisas lá, de quando em quando joga um pouquinho de terra por cima, pronto, acabou. É como a avó fazia na hortinha que tinha lá na casa da, da fazenda, lá no sítio da avó. É, tinha lá o cercadinho onde ela produzia é, o alimento ali da, da família, a verdurinha, a couve, isso. simplesmente jogava lá, fazia um buraquinho, enterrava e pronto. É simples, não é para dar trabalho. Esse aqui é o lixo sólido que vem da cozinha, então? É, a gente chama de úmido, né? Em relação à água? Aí a água é uma outra história também. O que entra dentro de casa é água limpa, né? Vem da concessionária. Mas a gente entende também de que a gente é responsável pelos resíduos que gera. Eu sou responsável pelo lixo que eu gero. Então eu é que tenho que cuidar do, do lixo. Não dá para jogar para o outro, não dá para jogar para o rio, não dá para jogar para a coletividade cuidar do meu lixo. Então, além de separar as coisas todas aqui e encaminhar de maneira correta, também o que vem de vaso sanitário e da pia, de tanque, a gente Vamos cuida lá também. Como é que funciona. Vamos lá dar uma olhada. O Evandro produziu aqui um sistema de tratamento artesanal da água que, que flui da casa dele. E ele vai explicar para gente como é que é esse sistema. O que a gente fez aqui? Ali atrás tem um cilindro que funciona como um biodigestor. Isso daqui é água cinza. Água cinza é pia, tanque, máquina de lavar, é banheira, se tiver, chuveiro. Então, água cinza... Ela desce para o primeiro tanque, que é um biodigestor. Daquele tanque, ela flui para esse segundo tanque com as plantas. Então, micro-organismo trabalhando na, no, no primeiro tanque. Micro-organismo e raiz de planta trabalhando no segundo tanque. De quando em quando, vê que está chegando muito nutriente para elas aqui e as plantas crescem muito. De quando em quando, uma, duas vezes por ano, a gente vem... E tira o excesso de plantas. Simples assim. O terreno é a terra aqui é muito propícia, então ela é bastante adequada para a planta. É, ela vai ficando, né? Porque o que chega é nutriente. Então, lembrando, a gente está lavando louça ou alguma coisa assim. Sabões, shampoos, sabonete, isso tudo tem produto químico. Né? E o que tem ali? Carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio... Isso, depois de quebrado, é nutriente. Então, chegou aqui para a planta, a planta está agora com um monte de água e com nutriente, a planta cresce. Cresceu de quando em quando, a gente retira, leva para a compostagem, a compostagem vai liberar esses nutrientes outra vez, só que aí já numa forma legal que a gente pode usar no pé das plantas. Polimento final desse efluente. Primeiro tanque, segundo tanque, terceiro tanque, ele vem para um brejinho construído. Se a gente observar essas plantas que estão aqui atrás, ó, biri, lírio do brejo, isso tudo é planta acostumada mesmo com brejo. E aí ele, a água passa pelo solo, ela não consegue infiltrar porque tem um impedimento embaixo, que é para funcionar como um brejinho mesmo. E ela vem e vai nascer aqui embaixo, como acontece mesmo num brejo. E aí a gente consegue perceber que a água ali já está com uma qualidade muito boa. O Evandro vai explicar para a gente agora o que, que acontece com a água preta, que é a água do vaso sanitário, né, Evandro? água do vaso sanitário. Então, a água preta, ela chega por um biodigestor, que está ali em cima. Do biodigestor, passa por um filtro biológico, a exemplo da água cinza que a gente viu. Nesse filtro biológico, eu tenho plantado é, copo de leite e uma ciperácea, e daqui, desse filtro, ela passa para um brejinho, aqui ela sai do, do filtro biológico, chega nesse brejinho. O que que tem o brejinho? É solo, é terra. E do brejinho vai para um outro tanque, que é um laguinho. Isso aqui, me diz uma coisa, isso daqui então é a água do vaso sanitário? Água do vaso sanitário que no final do processo já está com uma qualidade legal, né? que já poderia ser lançada no Ribeirão, por exemplo, sem maiores problemas. É uma mini estação de tratamento de efluentes, só que é feito dentro de casa. Como está mais perto da casa, os custos são menores, tudo fica mais tranquilo e a gente consegue reutilizar os nutrientes que estão aqui. Falando em reutilizar, essa água poderia ser utilizada de novo em casa? Essa água eu passaria, pingaria umas gotas de cloro, por exemplo, e voltaria com ela para abastecer uma caixa para o vaso sanitário outra vez. E não é só lá fora, na chácara, que existe toda essa preocupação com o meio ambiente. O Evandro planejou a casa dele de maneira a utilizar da melhor forma possível os recursos naturais. Evandro, fala um pouquinho da arquitetura da casa. Tá, a casa foi pensada por uma arquiteta, uma bioarquiteta, e aí a gente fez algumas modificações também, com base nos estudos que a gente vinha fazendo. Então tem um, algumas coisas assim, design ecológico foi incorporado aqui, alguns elementos de permacultura tem aqui, design biofílico tem aqui, e algumas coisas é, simples, né? baratas, não sai caro, muito pelo contrário. Por exemplo, a casa é bastante iluminada durante o dia, eu não preciso acender as luzes durante o dia. Isso porque na face norte ela é mais envidraçada, de maneira que a luz possa entrar. Isso é legal, porque chega o inverno, é inverno para a gente aqui e é verão no hemisfério norte. Sim. Sendo inverno aqui para a gente, o sol faz um caminho aparente mais baixo no horizonte, trocando em miúdos. O sol entra pela face norte dentro da casa e aquece a casa no inverno. Então a casa fica quentinha no inverno, não preciso gastar com, com energia elétrica né? para aquecer a casa, no aquecimento. Agora, no, no verão, calor é o contrário e é a casa está bem fresca. No verão, o sol está mais alto no horizonte, ele não entra dentro de casa, então não aquece a casa. O pé direito, ele foi feito mais alto, que é para ventilar com maior facilidade. A gente mediu de onde vem a brisa incidente aqui no lugar. Então vem do cantinho, naquele cantinho a gente instalou algumas janelas de maneira que se está quente em casa, abre as janelas, a brisa passa, passa pela vegetação que está lá fora, vem para dentro de casa, refresca a casa e eu não gasto nada com isso. Então no inverno não tem é, gasto com aquecimento e no verão não tem ventilador, não tem gasto. Para refrescar a casa. Só com, com isso de design ecológico e tudo mais, a gente já consegue economizar coisa de 40% de água e 40% de energia elétrica. Gente, é isso aí. Soluções para um ambiente muito mais próspero e para a gente cuidar para as próximas gerações. Daí que se você tiver interesse em conhecer, se você é aqui da região, do sul de Minas. Existem algumas possibilidades. Você pode se hospedar na casa e sentir o que é uma casa ecológica e o porquê que ela é ecológica. Você pode também ter uma experiência de uma casa ecológica, onde você vem e eu te conto tudo desses últimos 12 anos. Como é que foi feita, como é que custou, quais são as soluções, o que funciona, o que não funciona, se vale a pena, não vale a pena. Eu já adianto, vale a pena. <risos> você gasta menos e ao longo do tempo tem menos manutenção, gasta menos com água, com energia e tudo mais. Então, se quiser conhecer, o link está na descrição também. E tem uma terceira possibilidade, que é você trazer o seu planejamento ou você é, trazer o seu projeto e a gente conversa em cima disso, é, propõe-se algumas adequações... Ambientais de modo a otimizar isso tudo. Então, trata-se aí de uma consultoria. Aí, se tiver interesse, me procura. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.